Olá pessoal, é, hoje nós vamos falar aqui sobre alguns conceitos muito importantes quando a gente está falando de estatística experimental, tudo bem? É, na última aula nós já falamos sobre diferenças aí, que nós temos entre modelos lineares e modelos não lineares. É, Para quem não se inscreveu no canal, se inscreve e vai acompanhando os vídeos aí, que sempre, sempre a gente está postando muita coisa legal associada à análise estatística de dados. É, mas iniciando aqui essa aula, né, o nosso objetivo, como nós já falamos, é conduzir aqui algumas conversas, algumas reflexões sobre conceitos que são muito importantes na análise de dados e que muitas vezes né, levam as pessoas a grandes equívocos, né? Eles utilizam um termo pensando que está falando uma coisa, mas está falando outra. E isso algumas vezes a gente vê, né, até mesmo em artigos científicos, alguns errinhos. aí. É, e nós vamos então né, discutir e falar um pouquinho aí, né, sobre esses termos no sentido de nós não utilizarmos ele mais de forma errada. É, quando a gente fala a palavra regressão, nós estamos falando sobre o um conjunto de técnicas que vai nos possibilitar predizer uma variável resposta. Por meio de variáveis explicativas, né? E tudo isso a partir da estimação de coeficientes de regressão, né? Coeficientes e modelos matemáticos. Então, falando em outras palavras, a gente tem aquela nossa variável que a gente tem interesse em estimar, tem interesse em predizer os seus valores. Por outro lado, a gente tem aquelas variáveis, aqueles conjuntos de variáveis que a gente acredita que está influenciando essa variável resposta, né? E aí a gente vai e ajusta modelos de regressão de forma que por meio dessas variáveis explicativas a gente consegue chegar na nossa variável resposta. E para isso, né, a gente utiliza modelos matemáticos que por sua vez têm coeficientes e a gente vai estimar os valores desses coeficientes. Tudo bem? E a partir disso, né, se nós utilizarmos um modelo interessante, um modelo que descreve bem aquele fenômeno que a gente quer modelar, nós vamos conseguir obter uma grande eficiência, né, uma grande precisão, na verdade, no sentido de chegar na nossa variável é e a resposta também de variáveis explicativas. E as funções, né, a importância disso dentro da estatística de experimentação, dentro da experimentação agrícola, né, ou da experimentação de forma geral, é muito grande. Porque é muito importante nós modelarmos fenômenos, porque, com isso, nós podemos explicar, do ponto de vista estatístico, né, o que está que acontecendo do ponto de vista biológico. Saber se determinados efeitos se devem à obra do acaso ou não, né? Então, é muito importante aí a regressão. É, então, quando a gente fala de regressão, né, a gente conhece, aí, vai, diferentes tipos de regressão. Quando eu falo regressão simples, regressão simples é quando a gente tem uma única variável resposta e uma única variável explicativa. Por exemplo, nós queremos estimar qual que vai ser, né? A gente quer estimar qual que é a nossa produtividade por meio de doses de nitrogênio. Eu tenho uma única variável resposta que é a produtividade e uma única variável explicativa, que é a dose de nitrogênio. Isso caracteriza para a gente o que é uma regressão simples. Tudo bem? Uma variável explicativa e uma variável resposta. Dentro dos modelos de regressão simples, a gente tem vários é, modelos que a gente pode testar. A gente pode trabalhar com uma regressão linear, com uma regressão quadrática, com uma regressão cúbica, E cada uma dessas regressões vai nos dar curvas em formatos diferentes. A regressão linear né, vai ser uma reta, a regressão quadrática vai ser uma parábola. Né? A regressão pública tende a ser um conjunto aí de duas parábolas, uma com concavidade para baixo, outra com concavidade para cima ou o contrário. É lógico que dependendo aí da estimativa dos coeficientes, né, tudo pode ser uma reta ou algo muito parecido com uma reta. Mas de forma geral, né, são esses os formatos aí que a gente tem de regressão linear, quadrática e cúbica. Então, percebam vocês que quando eu falo que eu estou utilizando uma regressão linear, eu estou falando né, que a gente já sabe que é uma regressão simples, que só tem uma variável explicativa e uma única variável resposta. É... E quando eu estou falando que eu estou utilizando uma regressão quadrática, uma regressão pública, embora as nossas curvas né, elas podem ser uma parábola ou duas parábolas, né, no caso de regressão pública, ela ainda se trata de um modelo linear. E isso, pessoal, é o que traz muita dúvida para algumas pessoas, que acham que a regressão linear, que é aquela polinomial de primeiro grau, é modelo linear, e regressão quadrática, regressão pública, né, seria aí modelo de regressão é, não linear. Mas isso é um grande erro, tal como nós discutimos aqui nessa aula, né? Na primeira aula, a gente falou que caracteriza o modelo como sendo linear e o modelo como sendo não linear, tudo bem? É, para quem não sabe a diferença, assista essa aula aí, que ela é muito importante para a gente entender essa aula de hoje. Mas é, voltando aqui, né? Nós temos uma regressão que a gente pode chamar de regressão múltipla. A regressão múltipla é o seguinte, a gente tem uma única variável resposta que a gente quer predizer e tem duas ou mais variáveis explicativas. A gente tem uma playlist só sobre regressão múltipla, né? onde a gente explicou tudo sobre este assunto. Mas, aqui sobre regressão múltipla, veja bem... É, a título de exemplo ela é como se eu quisesse estimar a minha produtividade por meio das minhas doses né, de nitrogênio, de e de potássio. Né? Então, eu teria três variáveis explicativas, por exemplo, e uma única variável resposta, que seria a produtividade. Então, isso que caracteriza a regressão múltipla, sendo que, na regressão múltipla, a gente consegue considerar é, efeitos lineares, efeitos quadráticos, efeitos cúbicos, efeitos de interação. Né? É, e ainda assim, nós podemos utilizar o um modelo de regressão múltipla, né, considerando modelos lineares ou um modelos não lineares. Né, embora a grande a maioria das vezes, a gente sempre considera modelos lineares. É, regressão multivariada é quando nós temos várias variáveis respostas, tem, por exemplo, produtividade, número de frutos, número de sementes e uma única variável explicativa, como, por exemplo, doses de nitrogênio. Num caso como esse, nós poderíamos ajustar uma regressão multivariada. E a regressão múltipla multivariada é quando a gente tem várias variáveis respostas, várias variáveis explicativas, e a gente quer predizer essas variáveis respostas com medo das nossas variáveis explicativas. Okay? Por exemplo, tem número de frutos, produtividade é... e... Tenho como variar explicativas, dose de nitrogênio, dose de fósforo, dose de potássio. Né? A gente pode ajustar um modelo de regressão múltipla, multivariada. Então, nós discutimos aqui alguns termos muito importantes. O que é, que é regressão simples? Múltipla, multivariada. Múltipla, multivariada. O que é, que é uma regressão simples? Linear, quadrática e cúbica. Né? Lembrando que linear, a gente tem aquele nosso modelo, que é o y que é igual a A, que é o nosso intercepto, mais B, que é o nosso é, coeficiente angular da reta, que multiplica Xi, mais o nosso erro I, né? quadrática, yi, que é igual a a, mais b que multiplica xi, mais c que multiplica xi ao quadrado, mais nosso erro i, né? E o um cubo, a única coisa que eu mando, é que vai acrescentar mais um efeito, né? Que vai ser um d que multiplica xi ao cubo. Mas a gente tem esses modelos aí, que todos eles são caracterizados como modelos lineares, tudo bem? É, lembrando aqui, né? modelo linear e não linear. A gente já falou a diferença aqui nessa aula, assista ela que é muito importante. E aí o que acontece? Nós podemos ter modelos lineares e modelos não lineares. Né? Nós falamos já que em alguns casos a gente consegue modelar um determinado fenômeno com um número muito pequeno de coeficientes quando a gente utiliza o um modelo não linear. Em comparação né, com o caso onde nós poderíamos tentar utilizar o um modelo linear. Discutimos também que existem outros casos que, era pela própria natureza da nossa variável resposta, nós nem conseguiríamos um modelar por meio de é, uma regressão utilizando um modelo linear. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa recorrer a modelos não lineares para a gente resolver os nossos problemas. Nesse sentido, o que a gente vai aprender ao longo dessas playlists são casos né, onde nós vamos utilizar uma regressão simples onde nós vamos ter, então, uma única variável resposta, uma única variável explicativa, e para isso nós vamos recorrer a diferentes modelos, como sigmoidal, exponencial e vários outros modelos aí de regressão. Então, são vários e vários os modelos de regressão né, não linear que a gente pode testar e, entre eles, escolher um modelo melhor. Tudo bem? É, então é isso pessoal, a gente já discutiu aqui termos muito importantes, né? espero que tenha ficado clara para vocês a diferença sobre esses termos e qualquer dúvida vai deixando aí nos comentários, ok? Até a próxima aula!